do Senhor, irmãos. É... Uma dúvida muito crescente aí que tem na mente da gente que é cristão, né? Já cristão que gosta de ler a Palavra de Deus. É a diferença entre hebreu, israelita e judeu. Eu vou falar um pouquinho dos três aqui, irmãos, só para a gente ficar por dentro desse um assunto é, de grande importância, porque a gente está sempre, sempre lendo na, na Palavra de Deus, né, sobre Israel, Hebreu, Judeu. E é bem simples entender. Na verdade, os três, no final, é uma coisa só. Mas Abraão começa com a descendência de Éber. Né, em Gênesis, tem dez nações de... Adão até Noé. Noé. Acontece o dilúvio no período em que Noé está com 600 anos. Depois do dilúvio ele vive mais 350. E nessas 10 gerações de Adão a Noé tem um homem chamado Éber. Inclusive esse Eber, você vai achar ele no livro de Gênesis 11, 17 ao 26, fala mais detalhado a geração de Eber. De Éber, veio Abraão, que é o primeiro hebreu. Depois Abraão muda para a terra de Canaã. E quando Abraão muda para a terra de Canaã, nasce-lhe um filho chamado Isaac. De Isaac, nasce um filho chamado Jacó. Se você está gostando né, do, dessa explicação, desse, desse comentário, eu tenho um vídeo aí também no YouTube falando sobre é, por que, que Deus criou o céu e o inferno. Por que Deus não criou somente o céu? Na mente da gente pensaria, né? Acabaria com, com vários problemas se tivesse criado só o céu. Mas tudo Deus tem um propósito. Passa aí para ver esse vídeo e outros. Mas Abraão muda para Canaã. Nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. De Jacó nasce 13 filhos. né? Onde muita gente diz que são doze. A gente confunde porque na verdade são 12 homens e uma filha chamada Diná. Jacó engana seu pai, foge para a terra de Labão, fica 20 anos, volta, encontra com o um anjo, luta com o um anjo, o anjo diz: Seu nome não será mais Jacó, que significa enganador, usurpador, seu nome será Israel. De Jacó nasce a nação de Israel. É, Jacó tem um filho chamado José José vendido é para o Egito José vendido é para o Egito e o povo muda para o Egito sendo escravizado durante um período de 400 anos as tribos de Israel se dividem e quando Roboão divide as tribos em, em Reino Norte e Reino Sul surge a tribo de Judá, no reino sul, Israel fica no norte, sendo Israel a, a tribo do norte, e Judá a tribo do sul, nesse período surge os judeus, né? então os três é na verdade uma coisa só, mas cada um são de uma descendência distinta, Deus abençoe os irmãos do canal aí.